A melhor mãe do mundo? <risos> Com certeza! É o meu porto seguro. Cada sacrifício que eu faço por ela, eu não me arrependo. Eu acho que tem coisas que eu não faria para mim, mas eu faço para ela. Muito mais amiga assim que mãe. O que vem muito da minha mãe é a capacidade do ser humano de evoluir. Eu queria que ela se olhasse com os meus olhos. Que ela ia ver o quanto ela é linda, o quanto ela é maravilhosa. Eu sinto muito orgulho dela. Ela é sensacional. Ai meu Deus. É um amor que não, nunca acaba e nem se estagna. nele, sempre aumenta. No sentido, quando eu era criança eu amava ela como, como heroína. A mãe... A mãe uns anos atrás... Ela teve um ABC e ela teve alguns problemas <risos> Eu sinto muito falta de conversar com ela como mãe Dos conselhos dela, passear com ela Porque essas coisas, tipo, a gente não faz há 5 anos A minha mãe me deu uma visão Tipo, o que ia acontecer, a gente... Ai, meu Deus do céu! E não importa o que ia acontecer Que a gente vai conseguir passar por isso De frente, assim porque a gente chora. Não tem como não se emocionar. Acho que faz muito tempo que eu não falo isso. Mas eu me acolho demais dela. Ela tinha esse sonho de viajar. De subir de um avião um dia. É um sonho que eu estou realizando para ela. Mãe, toma o E vai fazer exercício porque eu quero tu forte para cuidar dos teus netos. Meu maior exemplo de vida sempre.